Quando por um momento você se pega a olhar os poderes das lendas do passado, se surpreende com o que eles podiam fazer. Roger e a mistura dos seus três hakis com sua espada de grau supremo chamada Ace, barba branca com tudo isso e o poder de destruir o mundo na sua fruta. Chique com uma comandami tão absurda que foi riscada da série e no meio deles um punho. Garp, um homem normal que não é nenhuma aberração como Big Mom ou mesmo Kaido com suas peles duras. Garp até mesmo foi cortado por Morgan, mão de machado enquanto tirava um cochilo. Como Garp conseguiu caminhar entre esses monstros e, acima de tudo, causar calafrios em alguns deles? Qual o verdadeiro poder de Garp? Uma coisa é certa, Garp é o lutador mais formidável de One Piece. Quer saber o porquê disso? Das liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou com mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem trazendo um vídeo muito legal para vocês hoje sobre o Garp. Como ele é um personagem muito emblemático, como ele explica todo mundo a dinâmica de One Piece, nas entrelinhas é um dos personagens mais interessantes, sem dúvida, para quem gosta de se aprofundar nisso. Mas mais legal que o Garp, só quem votou lá no mangão do Premium Best. <risos> Vou pedir todo dia para vocês, hein? Se curte o canal, vota. Pode votar todo dia, não leva dois segundos, o link tá aqui na descrição. E um aviso rapidinho, meu áudio tá com um pouco de eco, porque eu estou em transição, tô reformando o meu estúdio. Então estou tentando aqui normalizar as coisas por enquanto, peço um pouquinho de paciência para trazer o máximo de qualidade para vocês, tá bom? Mas é isso, vamos falar aí de por que Garp. É o personagem mais importante do mundo The One Piece. Então vamos lá, galera. A importância de Garbo nas entrelinhas de One Piece é sem dúvidas uma das mais importantes e talvez mais tocantes. Para você entender isso, precisamos revisitar sua vida, seus feitos, até sua força. O feito mais antigo que conhecemos de Garp é sua luta contra Rox, Dizzy e os Piratas Rocks. Vencer um homem que foi capaz de manter Kaido, Big Mom, Barba Branca e Chique tudo sob controle, em submissão e possivelmente ameaçando a própria vida deles, não é pouca coisa. As pessoas não dão crédito suficiente ao Garp pelo quão forte ele era sozinho, para competir com tripulações piratas de primeira linha. Atrás de cada um desses capitães relevantes, havia uma tripulação forte e competente sempre os apoiando. Após este evento em God Valley, Garp passou a ser aclamado como o herói dos fuzileiros navais. E olha que paralelo legal. As conquistas... The Gold Roger lhe renderam o título supremo de rei dos piratas e inspiraram a grande era da pirataria, tornando ele uma figura lendária. Devido ao seu haki, todo poderoso, o poder de Roger era imenso e até vimos um fragmento disso com Shanks, o ruivo, utilizando o camuçari, a despedida divina. Só que a força do Garp não era menor que a do Rei dos Piratas, na verdade estava no mesmo nível. Foi dito na série que ele poderia lutar em pé de igualdade contra ele. Foi afirmado que Garp encurralou Roger mais de uma vez. Suas batalhas foram tremendas, com ambos quase se matando diversas vezes. Então... Garp ser aclamado como herói é algo único porque o herói da marinha é a contraparte do título de rei dos piratas. Notem que só temos dois personagens nomeados agora em cada um desses postos, Roger e o Garp. Mesmo o que por mais que você deteste todos os seus atos deveria ser aclamado como um herói pelo escopo do mundo de One Piece após a guerra de Mário visto que ele foi muito importante para a queda de dois infames piratas de alto nível, o Barba Branca e o Ace. Mas após o time skip, não vimos qualquer menção sobre isso, colocando realmente Garp, o herói, em evidência de que esse posto é único e deve ser algo que o Kobe vai acabar herdando e não à toa Kobe já foi até chamado de herói ali pelo incidente do Porto Rochoso, mas ainda não herdou completamente esse título lendário. Garp é mais do que forte o suficiente para ser um almirante, todos sabemos, mas ele continuou recusando essa promoção e a princípio até pensávamos que era por causa da liberdade que ele tinha como sendo um vice-almirante, mas agora sabemos que ele despreza os dragões celestiais e até recusou uma promoção para evitar servir diretamente sob o comando deles. Essa parte do personagem Garp ressoa com a do seu filho Monkey de Dragon e em menor escala, do seu neto, Monkey D. Luffy. Em Water 7, após os eventos de Enes Lobby, o Garp ele visita o Luffy e os chapéus de palha e eles acabam discutindo e brigando um pouco, mas quando o Garp recebe uma ordem severa para capturar os chapéus de palha, ele tenta fazer as coisas aqui mas se o Garp realmente quisesse capturar Luffy, tenho certeza que ele poderia ter feito ali. Isso é um tanto quanto subestimado, porque é uma das primeiras vezes que vemos o Garp mostrando compaixão pela sua família. Ao longo dos eventos que fazem parte do paraíso, lá na Grand Line, o Garp ele se diverte com as várias façanhas de Luffy, seja a questão de Crocodile, ou a Cipnai, ou mesmo sucando o São Charles, ou mesmo em Peudal. Garp está sempre sentado mastigando biscoitos e rosquinhas e lendo as notícias do que o Luffy vem fazendo pelo mundo. Isso, apesar de ser cômico, só interessante porque faz você se questionar por que o Garp está na marinha em primeiro lugar. E é isso que me fascina no personagem. Do ele tem muitas camadas, na vanguarda ele é um cara bem descontraído, despreocupado, muito parecido com o Luffy, mas conforme descobrimos as camadas do seu personagem, começamos por fim a entendê-lo muito mais. E não só isso, como funciona esse mundo de One Piece? Ele é um homem que talvez seja o rosto dos marinheiros, recebendo o título de herói da marinha. Muitos o admiram e usam ele como um farol de esperança em tempos sombrios. Ele esteve envolvido no incidente de God Valley que ocorreu há 38 anos desde o presente e acabou envolvendo até mesmo Gold Roger e Garp trabalhando juntos para conseguir derrubar Rox Zibek e toda a sua tripulação. E isso era para proteger os dragões celestiais que Garp tanto odeia. Portanto, o objetivo de derrubar os Rocks pode muito bem substituir seu ódio pelos dragões celestiais. E na vanguarda da Guerra de Marley Ford estava a execução do seu neto adotivo e do filho de Gold Roger, o Rei dos Piratas, Portigas de Ace. E essa aqui é uma das coisas mais bem escritas que eu já li na minha vida. O Garp sentou-se ao lado do Ace na plataforma de execução, enfrentando um dos maiores conflitos internos de qualquer personagem que eu já vi entre qualquer mangá, o anime, pois por um lado de fato ele era o avô adotivo de Ace, o homem que o criou e o amava muito como um pai faria e se preocupa muito com ele. Por outro lado, ele é o herói dos fuzileiros navais, um farol de esperança, um verdadeiro pilar de justiça no qual o mundo inteiro pode confiar para mantê-los seguros. É uma figura heróica não apenas para a marinha, mas sim para as crianças e os adultos e todo o mundo que busca por um mundo justo. Uma das cenas mais emocionantes de toda a série, na minha opinião, que nunca deixa de mexer com o meu coração, é quando ele diz ao Ace que... Não tenho pena de criminosos, mas família é diferente. E ele então pergunta ao Ace o que ele deveria fazer. E de fato, o que aconteceria se alguém que fosse reverenciado e admirado como o herói da marinha de repente ajudasse aos olhos do mundo um dos mais notórios e infames piratas que já navegaram pelos mares e se opor diretamente à própria marinha em um ato final de traição que deixaria muitos inquietos e sem esperança. Por outro lado, ele é um pai, ele ama muito a sua família. Ele sabe quem é o Ace no fundo. E ele sabe que só porque ele é filho de Gold Roger, isso não faz com que ele pareça como o mundo realmente o vê. O conflito não era apenas interno. Você pode até vê-lo externamente por meio das suas ações que acabaram determinando os desfechos da Guerra de Marineford. Ele deu um soco em Marco para impedi-lo de alcançar a plataforma de execução e Ace, mas quando se tratou de Luffy, ele não conseguiu revidar ou reagir e deixou ir até Ace para soltar suas correntes, ele era um homem com talvez a maior experiência e conhecimento entre todos os marinheiros dessa guerra, mas apesar dessa tremenda experiência e conhecimento ele estava completamente perdido e viu seu neto morrer bem diante dos seus olhos, incapaz de ter a determinação para apoiá-lo ou opor-se a ele. As complexidades do seu personagem são o que mais se destacam para mim e devido ao seu caráter direto às vezes, mas também muito complexo, ele é um dos meus personagens favoritos da história de One Piece, sendo um dos personagens mais poderosos do mundo e ainda assim, Completamente impotente para conseguir salvar os seus dois netos Provavelmente Garp sabe sobre a maior parte da corrupção E más ações que envolvem o governo mundial Mas ainda não pode fazer nada a respeito Apesar de ser um herói Apesar de tentar de tudo para proteger sua família Ele falhou nisso Mesmo uma das suas maiores façanhas da história Lutar contra Gold Roger, o Rei dos Piratas eu não acho que o Garp esteja particularmente orgulhoso disso porque o Roger era provavelmente a coisa mais próxima Deu um o melhor amigo que o Garp já teve. Então o Garp ele sofreu mais do que a maioria dos outros personagens na série. Só que isso não é claramente visível do seu lado de fora. E isso se chama entrelinha e explica muito mais de como o mundo de One Piece funciona como um todo. E até nos revela o futuro de Garp. Porque ele também é o futuro da Marinha após o término da série. O Garp agora treina jovens piratas iniciantes, isso é muito significativo porque há uma real de os fuzileiros navais acabarem implodindo no futuro uma guerra dentro da marinha pode estar por vir onde uma facção liderada por Akainu que pensa que todos os piratas são escórias e são praticamente extremistas e do outro lado uma parte da marinha que fica lá no Digarp, Singoku temos já Fugitora, Smoker e Kobe junto da Sword e marinheiros do lado do Garp vão ser esse grupo que vão comandar os Fuzileiros Navais. No fim da história, uma facção que não vê que todos os piratas são realmente malvados. E pode realmente manter a ordem e a paz no mundo. Já vimos até Smoker e Fugitora em desacordo com o sistema. E tenho certeza que no futuro vai haver um momento novamente que o Garp precisa fazer uma escolha. Um caminho que ele precisa decidir. Ele vai precisar escolher entre um caminho e que o levaria a cumprir o seu dever como um marinheiro, e ao outro caminho que pode levar ele a proteger o seu neto, seus ideais e quem sabe o próprio mundo, e dessa vez ele não vai vacilar fazendo a escolha certa. Não sei se o Garp chega vivo ao fim da série, eu adoraria, mas sua figura é tão importante quanto a de Roger, um iniciou a grande era dos piratas para achar o próximo rei, e o Garp vai iniciar uma nova era de justiça moral, influenciando os jovens a se tornarem heróis. Ele é a figura mais formidável de todos os tempos. O Garp estava aqui lutando contra diversas lendas com nada além das suas próprias mãos. Eles o chamavam de Garp, o Punho, por uma única razão, porque encarar as mãos dele é uma viagem expressa para a vida após a morte. Como Ivankov acaba nos dizendo, o sangue Vai dizer, e isso é um ditado famoso que significa que as características da família não podem ser ocultadas. Garp é o chefe da família mais perigosa de todos os tempos. Seu filho é o criminoso mais procurado, seu neto é o mais durão da pior geração e o futuro o rei pirata. De uma coisa certa, Garp já lutou contra as maiores forças do mundo de One Piece. As frutas mais insanamente poderosas e os Hakis mais intensos, até mesmo as lâminas mais graduadas. Somente com haki se pode conquistar o mundo. Mas Garp tem o adicional de que sua força de vontade pela justiça certa é condensada em força pura, bruta. E uma coisa você pode ter certeza, força bruta só não resolve quando é pouca. Legal né galera, eu adoro essas entrelinhas de personagens e eu acho muito tocante essas cenas do Garp, é um personagem que pouco aparece, mas é isso que torna o Piece tão icônico, os personagens que pouco aparecem são aqueles que mais nos revelam como funciona o mundo, olhem o Shanks, olha essa parte do Garpa, esse dilema que ele teve ali com o Ace, salvo ele ou não, mantenho esse status de herói para o mundo, esse farol de justiça, ou então traio tudo e acabo causando desesperança para as pessoas que acreditam. É preciso lembrar que tem esse escopo mundial de como as pessoas enxergam as coisas. Interessante, né? É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui.